deixando seu like. E se não for inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Imagens registradas na Indonésia. Dois jovens haviam despertado cedo para trabalhar no campo de uma fazenda arando a terra. Tinha tudo para ser mais um dia normal de trabalho pesado, mas enquanto andavam pela propriedade, eles se depararam com algo indesejável. Eles encontraram uma cabeça pendurada em uma a barraca. Cabeça já está até pálida. Ela não estava ali ontem, e seja quem for que a pôs ali, queria dar um recado a esses jovens trabalhadores. Certamente algum desafeto ou a algum sem terra. Repare que a cabeça está dentro de um capacete, o que é ainda mais assustador, já que os dois meninos são motoqueiros. Segundo informações, no mesmo dia, eles deixaram a propriedade e a colocaram à venda antes que a próxima cabeça a ser removida fosse a deles. Na Indonésia, as pessoas têm o hábito de fazer tour pela floresta e acampar por lá. Eles fazem suas próprias comidas e abrigos improvisados. Ele se alimentou, preparou o abrigo e se pôs a dormir. <Sos> Ele pensou que teria uma noite de paz, mas será a pior noite de sua vida. O que foi aquilo que tocou em seu rosto? Enquanto ele cochilava, uma mão vermelha com garras enormes tocou em seu rosto. Pela câmera externa, nada foi captado. Isso é muito estranho. O coração dele não para de bater acelerado e os animais parecem estar agitados pela floresta. E assim ele passou a noite inteira sem conseguir dormir e se assustando com qualquer barulho. Este vídeo foi publicado por um usuário do Reddit. Essas imagens fazem parte de um acervo resultado de uma investigação realizada na casa assombrada da família Kennedy no Canadá. fantasmagórico saindo de um banheiro e indo para dentro do quarto logo ao lado. O vídeo comprovou a tese de que a casa estaria sendo assombrada pelo espírito de uma criança que há 32 anos sucumbiu ao cair e rolar pela escada. Após o diagnóstico, trabalhos foram executados e a casa exorcizada. Moradores relataram que as portas dos quartos abriam sozinhas e a menina parecia translúcida lhe chamando para brincar. No próximo caso, uma equipe foi explorar uma casa abandonada no Reino Unido. Na casa, o K2 apitou com muita força em frente a um espelho. O sinal foi tão forte que eles que já são acostumados ficaram com muito medo. Em face disso, Anastasia, a jovem líder decidiu fazer um ritual para tentar se comunicar com o que estaria dentro daquele espelho. Então, ela ficou sozinha, acendeu as velas e deu início aos trabalhos. Foi quando simplesmente ela paralisou do nada. Um vulto negro fantasmagórico surgiu sobre sua cabeça. Algo me diz que aquele vulto entrou nela. Logo depois, eles deixaram o local e manteram a câmera estática monitorando o espelho. E novamente o espectro fantasmagórico foi captado. O vulto surgiu em cena e depois desapareceu. Este vídeo é assustador e mostra um momento bizarro captado pela câmera de segurança fixada na varanda de uma casa e que pode ser uma forte evidência do paranormal. No entanto, irei reproduzi-lo e cabe a você decidir se acredita ou não. O vídeo captado por uma câmera doméstica de segurança registrado em plena luz do dia começa normal, com um gato deitado pacificamente sobre um tapete. Mas de repente, metade do tapete vira em cima dele. Na mesma hora, o gato pulou desesperado com medo sem saber o que estava acontecendo. O que será que aconteceu aqui? Muitos dirão ter sido apenas o vento, mas não ventava naquela hora. Note que os arbustos do quintal nem se movem. Seria esta uma evidência do paranormal? Opine nos comentários. Nessa empreitada, o caça-fantasma Tiago Furacão foi encarar a velha da caixa d'água. Da velha da caixa d'água. Morava uma senhora aqui nessa casa, ela era proprietária do local, morava ela, o seu filho e a sua nora. O filho e a nora dela não gostavam muito dela, trancava ela dentro do quarto, ajudiava dela, só queria saber da herança. Ela pegou e foi se cansando disso, foi se cansando dessa vida, de ter que ficar trancada, Ela eu acho que ela entrou em depressão, sabe? E ela pegou, subiu no topo da caixa d'água e se tacou de lá, cara. O proprietário que comprou esse local tentou até vir na casa e não conseguiu ficar na casa porque o espírito dela... É... É macabro, cara. Aterroriza essa casa, cara. Olha só o tamanho da caixa d'água de onde ela pulou. E lá foram eles pela casa. Cara, olha essa casa, mano. Não, não, não. A residência parece estar muito bem conservada. Oh, oh, oh. Sim. A porta abriu sozinha. Essa porta aqui abriu, velho! Oh! oh ah! Ah! Ah! Meu Deus! O que, que foi, que... cara? Deus tenha misericórdia dessas almas. A velha parecia um pendurada que nem uma aranha na parede. Em seguida ela desapareceu, mas continua dando sinais de que ainda permanece no local. Deus do cara. céu, ela tava aqui, cara. Aqui, ó. Tava aí, cara. Né? Parecia que tá pendurado, cara. Parece um demônio. Cara, tia. ela tava aí, era? Né? Tava aqui, cara. Ah, oh. Que isso? Tiago, cara. Então, cara. Diante da hostilidade do mal que habita naquela casa, eles decidiram ir embora e retornar durante o dia quando o mal está com menos força. Uma jovem que tem por nome Mali enviou um e-mail a um investigador do paranormal lhe pedindo ajuda espiritual. Então, ele lhe chamou para ir em sua casa. Chegando lá, ela lhe contou que não conseguia dormir direito há três dias, que tem tido visões e que eventos paranormais têm acontecido em seu quarto. Durante a consulta, algo estranho aconteceu. Enquanto tentava pô-la para dormir, coisas estranhas começaram a ocorrer. Parece que o mal veio com ela. Sim, uma praga de moscas invadiu o ambiente. Sabemos que moscas representam Beelzebu, o Senhor das Moscas. De repente, ela começou a levitar, como movida por uma força sobrenatural. As luzes começaram a piscar e em um frame podemos ver nitidamente um ser assustador se aproximando dela. Quando a luz voltou, ela já havia desaparecido. Logo em seguida, uma mulher apareceu na porta da casa e adivinha quem era ela? Sim, a jovem que lhe enviou um e-mail pedindo ajuda. Se ela é quem é a Mali, então quem era a jovem que ele atendeu? é tudo e a gente fica por aqui. Se você curte este tipo de conteúdo, você está no local certo, então já vai deixando o seu like e se não for inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Paham não? Paham lá, semuanya